Eu tô saindo aqui na no... Alonso e Alonso. Virei, agora eu tô vindo. O moço foi muito gentil. Deu uma lavada boa na boca. Para Aí, ó, essa é a Franca. Franca do Imperador. Vou descer aqui, vou buscar o Teles hoje. De 19 para eu dar uma volta aqui nessa cidade contar um pouco de história julho 2022 Franca do Imperador 8h20 percebendo aqui que é a nossa bateria já é uma conversa da Sinal mas eu posso descuidar. Descendo aqui a, a cachoeira da Fiat. Esse aqui é um lugar. Ele fala que tem uma coisa muito perigosa aqui. Vamos lá a nossa centralidade. Parada que daqui mais devagarzinho. Vou, vou passar. A arte de ler. Isso é uma banca. Agora não tá mais tranquilo. Não? Sai de lagarinho. Preciso correr muito porque. Essa é a rotatória aqui dá. Da... Esse maior é alonso. Bonita essa. Essa velhinha. Né? Precisando de um asfalto melhor aqui já. sombra, né? Vou botar lá em casa. Estou o de bateria. Agora, talvez qualquer coisa eu passo. Esse aqui é o galo branco. Galo branco era um grande desafio. Vou subir agora. Nós temos aqui três pistas hum. Já vamos subir aqui agora Ai, Isso agora fica é muito bom né? estava na Câmara quando eles abriram essa avenida e até tese era que quem estava beneficiando só os, os ricos, por causa do shopping, e eles esqueceram do distrito industrial que está ali atrás e o movimento todinho, Hospital São Joaquim, nos bairros grandes aqui. Olha que beleza essa avenida. Essa é um grande ajudou demais o, o trânsito ali está o shopping. Ali. E tem muita área ainda aberta e precisa de ser né, preenchida. Dentro de pouco tempo nós vamos ter uma mudança muito grande nessa cidade de Franca. Eu não sou profetizando nada, a gente está aí prevendo que o crescimento de Franca está de vento em pouco, basta esse bairro aqui atrás, muito bom, olha aí, Franca, cresce muito, Essas árvores importaram agora. Cara, bonitas. Altas. Aí. Olha que beleza. Vou até passar mais próximo dela aqui o carro. Me permitindo. Aí ó. Elas vão ganhando altura. Dimensão maiores ah, é. Beleza O oh. a estação viu? o hospital São Joaquim aqui pertinho, vamos passar atrás do hospital a rotatória aqui. a gente está aproveitando Distrito Industrial Já estou indo aqui nessa direção Procurando O bairro Santa Helena eu acho que eu posso entrar aqui nessa outra Eles deu clipes. É a próxima que eu tiver, posso entrar à esquerda. Seu de grande.